Amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e futebol. No vídeo de hoje falaremos dos 10 maiores estádios de futebol do mundo. Você gostaria de saber qual é o maior estádio de futebol do mundo da atualidade? Então fica até o final do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para nos ajudar. Em décimo lugar está o estádio Salt Lake. Oficialmente chamado de Vivekananda Yuba Bharati Kriranga, que significa Estádio da Juventude Indiana. É um estádio localizado em Calcutá, na Índia. Foi inaugurado em 25 de janeiro de 1984 e é usado para partidas de futebol e de atletismo. Tem capacidade para 85 mil espectadores. O estádio recebe os jogos dos principais times da cidade e também da seleção indiana de futebol e da seleção indiana de críquete. O recorde de público foi de 131.781 pessoas. Proprietário. Associação de futebol da Índia. O mandante é a seleção indiana de futebol. Mas também o estádio é usado por clubes como Mombagan, East Bengali Futebol Clube, Atlético de Calcutá. Em nono lugar está o estádio Borg El Arabi, o um estádio inaugurado em 2006 localizado em Alexandria no Egito, com capacidade para 86 mil espectadores. É o segundo maior estádio da África depois do Soccer City Stadium, na África do Sul. Time mandante, é a seleção do Egito. Em oitavo lugar é o estádio nacional de Lusail, é o estádio que vai acolher a partida inicial e final da Copa do Mundo. Localizado na cidade com o mesmo nome no Catar, foi um projeto apresentando em dezembro de 2018 pelo falecido arquiteto Albert Speer. A arquitetura do estádio, que tem fachada inspirada nas tigelas de tâmaras da época de ouro do artesanato islâmico, e iluminação feita para lembrar o fanar, uma lanterna local, conta com uma cobertura de painéis de energia solar, que alimenta o estádio e seus arredores e acabamentos em prata, que impactou muito no alto custo da construção, que ficou no valor de 2 bilhões de dólares. Tem a capacidade de 86 mil pessoas. Time mandante, seleção do Qatar. Em sétimo lugar está o Buki Jalil National Stadium. Localizado na capital da Malásia, Kuala Lampur, é um estádio multiuso, sede da equipe nacional de futebol da Malásia. Com uma capacidade de 87.411 pessoas, é o maior do Sudeste Asiático, o terceiro maior da Ásia e o oitavo maior estádio de futebol do mundo. Time mandante, Seleção da Malásia. Em sexto lugar, fica o Estádio Azteca é o maior estádio do país e é a casa da seleção mexicana de futebol e de clubes como o Clube América. Também já sediou partidas do Cruz Azul. Localizado na Cidade do México, capital do México. Inaugurado em 29 de maio de 1966, sediou algumas partidas de futebol dos Jogos Olímpicos de Verão de 1968. Mas foi na Copa do Mundo de 1970 que ganhou a devida importância. Tem a capacidade de 87.523 espectadores. Em quinto lugar está o Wembley Stadium, é o estádio nacional da Inglaterra, localizado no subúrbio londrino de Wembley Park. Tem a capacidade para abrigar 90 mil espectadores, é o maior estádio do Reino Unido e segundo maior estádio da Europa, sendo ultrapassado apenas pelo Camp Nou, em Barcelona. Wembley é classificado como estádio quatro estrelas da UEFA, podendo sua capacidade ser estendida para 105 mil espectadores. O estádio de Wembley abrigou a final da Liga dos Campeões da UEFA em 2011 e em 2013. O time mandante é Seleção da Inglaterra. Em quarto lugar está o FNB Stadium. FNB Stadium, também conhecido como Soccer City, é um estádio da União de Rugby, com a capacidade de 94.736 pessoas, localizado na cidade de Joanesburgo, África do Sul. É sede da equipa do Kaiser Tiefs e da Seleção da África do Sul. Teve o seu maior recorde de público no jogo entre o Kaiser Tiefs e o Orlando Pirate em agosto de 2015 registrando 94.807 espectadores. Em terceiro lugar está o Camp Nou, um estádio de futebol que fica localizado em Barcelona, Espanha. É o estádio do Futebol Clube Barcelona desde a sua conclusão em 1957. Com uma capacidade atual de 99.354 lugares, é o maior estádio da Espanha e da Europa, e o quarto maior estádio de futebol do mundo. Teve o seu maior recorde de público em uma partida das quartas de finais da Copa da Europa em 1986 entre Barcelona e a Juventus. Totalizando um incrível 120 mil espectadores. Em segundo lugar está o Melbourne Cricket Ground. Também conhecido localmente como o G, é um estádio de esportes australiano localizado em Melbourne, em Vitória. Fundado e administrado pelo Melbourne Cricket Club, é o maior estádio do hemisfério sul, o 11 maior do mundo e o segundo maior campo de cricket em capacidade. Tem uma capacidade de 100.024 espectadores. Serviu como estádio central dos Jogos Olímpicos de Verão de 1956, serve também como estádio onde joga a seleção australiana. Em primeiro lugar está o inacreditável estádio rugado 1º de maio. É um estádio monumental localizado em Pyongyang, na Coreia do Norte. Com uma capacidade de 114 mil espectadores, é o maior estádio ativo do mundo. Nome do estádio deriva do nome da ilha onde foi construído, Honga, em 1º de maio de 1989, dia em que o estádio foi inaugurado. Se você chegou até aqui muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, até o próximo vídeo.